Hora de saudade um, dois, três, Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Que o meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sou e chorecido, sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Sou e só e sinto estão com uma esperança Saudade quero arrancar esta página da minha vida Você sempre fez os meus sonhos sempre soube tudo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 Santo mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sois só e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página. Resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida